Não, aí onde onde vem, tem caminho pra ir ainda. Você vê? Ó? Certeza? Sim. Aqui ó. Ah tá. Bora. Toma mala. Chocolate, chocolate, chocolate. Oh, roupa. Roupa, toma no cu. Eu vou tentar não correr muito, porque eu acho que se correr Eita, dá Tem que ter uma travada. Fradiga. Correr o que? Correr deve dar mais fome, mano. Ou não, foda-se. Eu tô, tô com tanta fome no jogo que eu tô ficando com fome do real, velho. Ih, tá aberto pra caralho essa merda. Ah, é isso ou nada, velho? É aqui é o final. Certeza? É aquela parte que tem, eu acho, que tem um bosão lá. É, é muito aberto, olha o tamanho. Calma, Drash, tem coisa aqui pra nós. Comida, ah, tem marmitão, marmitão. Pega, pega, pega. Remédio. Vários remédios, Nossa, vários remédios, vários remédios. Nossa, mano. Olha oh, a grana aqui, meu cuzão. Oh. Vou sair daqui, ó. Oh. Nossa, vou sair daqui, rico, cuzão. Ó. Oh. Carai. Ó, oh, tecido, relógio, tecido. Muito relógio. Refri. Marmitão. Aqui dá pra fazer um relógio que a gente aproveita e faz. Vai ser 4, mano. Cadê a duas comida? Aí. Eu não peguei comida. Mentira. Caralho, Drush. Eu tomei, eu comi, aliás. Todas? Eu tinha duas. Tem essa bebidinha aqui, ó. Ah, não, mas eu tomei, aqui, eu tomei, eu tomei vida. Comi cinco, comi cinco tô vendo. Isso aqui é o quê? Bebida alcoólica, tá. Tá, deixa eu ver o que dá pra fazer com o relógio. Ó, tem uma é fogueira errado. aqui, ó. Vou usar ela. Ué, caralho, eu peguei aquilo... Onde é que tá o relógio no inventário lá que eu não tô vendo? Ah, tá. Não, não... Ah, tá, achei. Drush, achei uma katana. Um relógio. Achei uma katana. Uma garrafa. Sério? Sério? Ah, também Sério? tô com a katana. caralho! Mas ela é mó fraca, tomando cu. Eu Mas ela uma. é muito rápida. Ela é muito Tabueda. rápida, Drush. Deixa o que mais? Vou colocar no 1. Um. Placa. mais uma coisa. Fita. Tu tem fita aí? Tem. Ó, oh, oh, a Drush, explosivo. ela é muito rápida, ela é muito da hora. A katana. Explosivo? É, eu vou colocar a katana no lugar do. Ai, caraca acho que eu não tenho não. Enganei. Tem sim, tem sim. Vou te dar. Dó! A bandejinha. Obrigado, senhor. Nós isso aqui, isso aqui. Isso aqui. o que mais? O que mais? E a moeda já tá ali. A garrafinha. O cara morreu jogando Fortnite Fiz uma aqui, C4. Né? Fiz uma C4. Boa. Vou deixar aqui no... Deixa eu combinar aqui, vou colocar no lugar da clava. Ela é boa? O que? A katana? Caralho. Ela é rápida. Dá pra melhorar, dá pra melhorar ela? Se pá deixa eu ver. Arma envenenada. Ah, é uma plantinha que eu plantei lá em casa. Bora continuar pra cá então, peraí, vou pegar o resto do relógio, tenta pegar o máximo que eu consegui Tô com, tô com vários relógios, tô com quatro, é o máximo Pegamos tudo mesmo? Sim Opa! Tava uns barulhão tipo de uma coisa grande andando Tô Assim esse isqueiro aí carai As caixinhas, é refri Lanterna, eu lanterna, lanterna. Aonde? Eu achei uma lanterna aqui no chão. Onde é que ela tá? Vou combinar ela com as baterias. Caralho. Será que tu pegando pegou pra mim também? Onde é que ela, onde é que ela fica? Aqui, ó. Aqui, bem aqui. Onde eu, eu tô. Achei. Como é que combina ela? É ela com as pilhas, que tem. Eu não sei como que acende. Cadê ela? Cadê ela? Caralho, mano. Uma vez ela equipada, nem... aperte L a qualquer momento pra usar. Pra usar. É igual o esquerda. Ah, tá. Nossa, a trilha é muito boa. Ué, não tô conseguindo equipar. Cadê ela? Ela fica do lado da katana. Embaixo do ah, ar. Ah, tá. Parece que ela é tipo falsa, mesmo. Sim. Caralho. Nossa, é Adrisa, sim. Ah, foda <risos> foda a trilha é É foda-se. Foda-se Mas eu não acho bom nós dois usar a lanterna ao mesmo tempo. Nossa, já tá com 95 de bateria já. Ela acaba totalmente? Acho que sim. Eu vou continuar com a isqueira. Por enquanto. Eu acho que isqueiro é bem melhor do que usar ela, hein. Também tô achando. Mas dá pra melhorar ela. Eu acho. Sério? Deixa eu ver. Lanterna recarregar. Arco artesanal com luz. Pistola de pederneira com luz. Arco não moderno... Com... Sério, com luz. É, não dá pra melhorar. Só dá pra equipar ela em alguma coisa. Eu vou ficar com isqueira. Não vale a pena Engraçado, a gente... né? A lanterna tem bateria, mas o isqueiro, o fluido dele é infinito. Ó, oh, tá ouvindo? Eu tô. Os barulhões Pra onde é que a gente não foi? Pra cá? Eu acho que. Aí a gente acabou de ir. Aí que tava. Não, a, aqui. Não, a gente veio daqui. Não, a gente veio daqui, gente. Não, a gente veio daqui, ó. A gente veio daqui. Verdade. Tá, se assim, a gente vem daí. É, aqui não tem mais caminho. O negócio é voltar. É que... Ai, ah, Tá, e qual lugar a gente não foi mesmo? uma caixa aqui, ó. Ah, tem É aquele só. lugar, né, De descer. É. ficar parado no rapidão. Ah. Lá. Se a gente ficar muito tempo parado ouvindo, dá pra ouvir uns barulhos muito bizarros de bicho, desse bicho pesadão andando, velho. Acho melhor a gente não é. ficar muito tempo parado não, porque senão a gente vai ficar com fome. Verdade. Espera Eu... aí, uma coisa que notou aqui. Isso aqui é o quê? Ah, é dedo! Isso que era dente. Credo! Nossa. Bizarro. Também achei que era a dente. A gente tá. desceu pro inferno, né? <risos> é dedo no cu e gritaria, mano. <risos> Aqueles com podre, esses dedos aí. Podre, né? Faz sentido. Sim. Ah, é descer pra cá, né? Não, cadê? Cadê aquele... Ah, é voltando aqui, é voltando aqui, sobe mais um pouco aqui, ó, é aqui, ó, com certeza, é aqui, ó, a gente desce a corda e sobe na outra que tem lá na frente Opa, peraí, peraí, peraí volta, volta, que? não, não, pode ir, achei alguma coisa no corpo do bicho aqui, ah, não, Jesus Botãozinho. Pênis, não, não, pode ir é que apareceu o E, bem na hora que eu descer ia parecer que tava no corpo do bicho, como se tivesse pegar alguma coisa pra gente. não tem nada aqui. Diz Não tem mais nada pra frente aqui? Nada. Deixa eu ver. É, não dá pra... não tem nada aqui. Eu acho. É, só só pedra mesmo, só pedra. pedra pra não cair. Eu já até sei onde vai dar isso aqui. Mas se aquele.. Caralho, é muito alto aqui, Drift. tá com a mão em cima da minha. <risos> Ela naquele buraquinho. Ou é na, dentro da.. Da. Da.. Da cabana deles. Ou naquele buraquinho que é perto do mar, lá do outro lado do mapa. Mas, eu acho que é na eu... cabana deles. Sim. E a gente vai tomar no cu porque tá de noite e, se e tiver tem um monte chovendo de bicho lá. E se estiver chovendo, tá, Bonnie? Te preparar pra morrer. Porque os tribuscetas vai estar tá lá fora. De noite chovendo. Acho que tá de dia, tá. Mó. Fucking luz lá em cima. Cuidado. Tô até ouvindo uns grilinhos já. Cuidado, hein? Paracatana. É na base deles. Não. É no meio do nada. Pertinho de casa. Onde tá, caralho? Não é perto de casa? É? Ah, o avião ali, ó. Deu uma volta por baixo. Carai, que viagem. A gente conseguiu Bom. de novo. Ó, oh, a gente conseguiu uma katana e uma lanterna. Ah, vamos pegar um bicho para comer, porque né? É, nossa, foi tempo que eu não correi. Pra... Galera, depois de pegar a katana, a gente voltou a investir na nossa construção. Isso porque a gente já tinha sobrevivido vários dias no jogo. E quanto mais dias você sobrevive, mais difícil fica. E quanto mais difícil fica, mais bicho escroto aparece pra comer o seu cu até na sua casa. Então a gente precisava terminar de construir aquele muro que a gente não tinha acabado. Como que isso aconteceu? Como que o meu carrinho virou desse jeito, velho? Eu tô preso aqui, mano. Chega ali, eu tô na, na pisão. <risos> Parece uma cadeirinha. Só que sua cabeça tá atravessando. Ó ó, ó. Vai, derruba, derruba, derruba. Caralho, velho. Será que tem que subir aqui? Zuei meu carrinho, velho. Aí, ó, dá pra vai. vai, vai, vai. Tá. Mano, como que isso aconteceu, véi? Umas pedras aqui, caralho. Ah. <risos> Até agora, caralho. Pera aí, dá pezinho, dá agacha, agacha. Vê, vai bem aí. Aí, quase. Peraí, aí. Peraí, deixa eu ver melhor. Vou colocar o carrinho aqui. Boa, boa, boa. Tenta tá atropelar com o seu carrinho. Aí. Aí, carai. Boa! Ah, nossa, estratégia, cuzão. Essa porra tá interrompendo a nossa construção, velho. Ih, caiu! Sera aí, Bonnie, sai aí. eu vou usar uh. C4, foda-se. Usa, usa, usa. Nossa porra é muito forte, véi. não morre nunca. Ah, ele saiu. De uma égua, velho. Puta, fodeu, Chegou agora, mano. Olha o tribuceta tá lá também, velho. Vamos pegar e fazer jangada. Ele tá vindo atrás de mim? Tá vindo atrás de mim. Precisa ele de ficou corda. Ali em cima. Tem corda? Deixa eu ver, pera. Tô indo ainda. Tô aqui, tô aqui contigo. De Deixa eu ver se eu tenho.